A gente foi conferir o game Icarus, e agora eu quero compartilhar as primeiras impressões com vocês, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, e clica no sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do canal. E galera, a gente vai comentar aqui sobre esse novo game de sobrevivência Icarus, que é do mesmo criador do Daisy o Dean Hall, que fez esse outro game de sobrevivência que ficou muito popular na época do lançamento. E aqui no Icarus, a gente controla um astronauta que precisa ali sobreviver num planeta que é muito parecido com a Terra. Tem a fauna e a flora muito parecidos com a do nosso planeta. E o foco do game aqui é o PvE, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com ataques de outros jogadores. E a gente precisa basicamente trabalhar pela nossa sobrevivência aqui nesse lugar. Então o game, ele começa ali com a nossa sonda chegando num local aleatório desse planeta e a gente logo vai ter que começar a buscar os primeiros recursos mais básicos catando tudo que tiver no chão ali coletando coisas dos arbustos aí a gente pega ali pedras galhos fibras tudo que tá espalhado ali nesse primeiro momento aí com esses primeiros recursos a gente já vai poder craftar as ferramentas mais básicas para começar a nossa jornada a gente vai craftar ali picareta para poder minerar mais pedras machado para coletar madeira das árvores lança para a gente já se defender aqui no início e o game ele nos incentiva a já desde o início a gente procurar construir um abrigo tanto porque a gente vai ter tempestades que vão aqui afetar o nosso bem-estar ali nesse planeta e a gente também pode sofrer ataques de lobos e de ursos. E aqui a gente tem cinco indicadores básicos de sobrevivência que a gente vai ter que o tempo inteiro estar tá monitorando, né? O primeiro deles é a sede. E aqui nesse bioma, como a gente está numa floresta que tem um lago ali no meio, isso é fácil da gente gerenciar logo no início, porque basta a gente chegar nesse lago, beber um pouco de água e logo a barra de sede já é preenchida. E a gente também tem uma barra de fome, então logo desde o início a gente tem algumas opções para preencher essa barra ou coletando frutas silvestres que a gente encontra em alguns arbustos ali espalhados pela floresta ou a gente vai ter que caçar, pescar e assar essas carnes numa fogueira para poder se alimentar. E a gente também tem que controlar o nosso nível de oxigênio e para isso a gente vai ter que coletar alguns minérios de oxigênio que estão espalhados pelo mapa. Então basicamente a gente vai buscar esses minérios e usar a nossa picareta para coletar eles e com isso a gente pode consumir eles e aí a gente restaura o nosso nível básico de oxigênio. Eu vi muita gente reclamando ali ou achando muito estranho a gente tem um planeta que é muito parecido com a Terra que tem água, árvores, é, animais fogo que a gente precisa de oxigênio para fogo e aí teoricamente a gente não teria oxigênio nesse planeta mas eu achei legal essa parada então, acho que é uma coisa que não traz muito problema e a gente tem que controlar também a nossa barra de vida que a gente precisa ali estar tá sempre gerenciando caso a gente sofra algum ataque de algum animal e a nossa barra de temperatura que nos obriga o tempo inteiro a buscar um abrigo caso a gente tenha uma chuva ou se a gente ali está com molhado ali precisa se esquentar a gente tem que ficar perto de uma fogueira. E a gente teve a oportunidade de testar esse game no primeiro fim de semana de beta que eles disponibilizaram, que é focado no bioma da floresta. Né? O legal é que antes do lançamento a gente vai ter outros finais de semana com betas focados em diferentes conteúdos A gente vai ter finais de semana de beta focados em tempestades Focados no bioma de gelo, de deserto, focados em missões E em algumas atividades de comunidade também, tudo isso antes do lançamento Eu gostei que num desses períodos de beta a gente vai ter missões Então vai ser um elemento adicional para nos dar um objetivo para jogar o game Porque nesse beta inicial o nosso foco era mais sobreviver, né? Aprender um pouco sobre o sistema de crafting, sobre as skills dos personagens e na construção da nossa casa. Mesmo assim deu para se divertir bastante durante esse período de beta. Eu achei muito maneiro a gente poder construir uma casa ali de frente para o lago. Acho que foi uma parada bem divertida mesmo a gente ainda não tendo as missões. Aí, por exemplo, enquanto a gente estava testando ali aconteceu um negócio engraçado. Um urso tentou atacar a nossa casa e a gente ali meio nervoso tentando se defender, a gente acabou pisando na fogueira que ficava dentro da casa, espalhou esse fogo pela casa. O fogo acabou destruindo a casa e a floresta que estava ali em volta e a gente acabou morrendo pro urso, né? Então já fica aí a dica para a galera não pisar numa fogueira, não espalhar o fogo, porque vocês vão perder a casa que vocês estavam construindo. E a gente teve que construir uma casa do zero. Né? Mas enfim, esse foi um vídeo aqui com as nossas primeiras impressões sobre esse game de sobrevivência novo, que vai ser lançado agora no dia 20 de novembro para PC. E quem comprar o game na pré-venda já vai ter acesso aos finais de semana de beta. Como eu me diverti bastante, certamente eu vou testar o game de novo nesses novos períodos de beta. E quando o game for lançado em novembro. Apesar da gente encontrar ali um ou outro bug durante esse período, que é justamente para a comunidade. Fornecer feedback pro estúdio, eu achei o jogo bem divertido Então fica aí a dica pra galera que gosta de games de sobrevivência Confiram aí o game ícaros. E galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixem um like aqui pra dizer que vocês curtiram o vídeo E deixem um comentário também pra gente saber o que vocês acharam do game Icarus, né? Galera, valeu demais aí e até a próxima!